Muitos de vocês já devem ter reparado que quando uma crítica contra a polícia é feita, sempre aparece um papagaio estatal para repetir aquela frase que ele usa como argumento, se é que dá para considerar como argumento. Se você não gosta de, da polícia, por que não liga para o Batman? Liga para o Batman. E o sujeito sai rindo, achando que venceu a discussão. Não passa de um tolo. A melhor resposta que você dá, faça o Estado não me cobrar mais impostos e impeça a polícia de me prender por porte ilegal de arma. Combinado? O sujeito não vai ter argumento contra isso, porque ele vai ter que admitir esses dois pontos, que são um fato. Ou seja, a polícia tem esse privilégio de ser um monopólio, garantido pelo Estado, porque o Estado já é o um monopólio que mais garante monopólios. E pior do que o um monopólio, é um monopólio coercitivo, porque a gente ainda é obrigado a sustentar esse monopólio, né? E além disso, é a mesma polícia que, que o sujeito está defendendo que vai me prender se eu comprar uma arma e andar pela rua armada. porte ilegal de arma, porque o estado não autoriza que você se defenda sozinho, ou seja, o estado quer que você confie nele, mas ele não confia em você. Interessante essa relação né? Então, fazendo uma analogia, o estado quebra as suas pernas, oferece muleta, se você recusa as muletas, ele fala bom, então anda sozinho, né? você condicionou aquela pessoa na aquela situação, então ela não tem saída. Então é uma, é uma argumentação cínica e hipócrita, esses que dizem, liga para o Batman, né? como se a polícia fosse algo desejável, como se monopólio fosse algo desejável. Já existem diversas milícias privadas oferecendo serviços voluntários ao redor do mundo, segurança é apenas mais um serviço de mercado. Não tem nada que ser monopólio estatal. Então, você contrata o que você precisa, ou então, simplesmente, você se arma e faz a sua própria defesa. Se alguém resolver agir como polícia né, pelas ruas e ainda oferecer serviço, ou de forma voluntária, é claro, né, o que, que o, o mesmo Estado, através da mesma polícia, vai fazer? Vai impedir esse serviço. Porque eles odeiam concorrência. Eles vão dizer, não, você não pode quebrar o meu monopólio. Então eles estão numa posição muito tranquila. Né? E com a ajuda de idiotas úteis que estão aos montes pela internet, né? a coisa só tende a piorar. Então mande esse vídeo sempre que alguém usar esse argumentozinho fajuto do Batman. Porque isso é papo furado e você não tem que engolir isso. E o sujeito que se limita a, a usar esse tipo de argumento não consegue juntar dois neurônios para ver o erro lógico por trás dele.